Senhor Quincles, Ai, eu, eu me te falar uma coisa. Deus, o, que... o que você quer, Bernardo? Olha só o que eu aprendi a fazer. Viu só? Eu posso cuspir em qualquer lugar agora. Eu sou muito bom de mira. Uau... Isso é impressionante, Bernardo. Um. O que é isso, Senhor Quinkles? Isso é um dispositivo de viagem interdimensional. Ele permite que viajemos para algumas dimensões diferentes. Só não clique no botão vermelho ainda, ah, por favor. Porque eu não encontrei uma fonte de energia suficiente para viajarmos mais de uma vez. Então ficaríamos presos em um lugar se você clicar sem botão... Bernardo... Você clicou no botão vermelho, não é? Ah... Talvez... Ah, oh, meu Deus, Bernardo, me dê isso! Olha o que você fez. Agora a gente tá em outra dimensão no meio do nada. Ai, de, de, desculpa, Sr. Quinkles, mas, mas assim, você sabe que, que quando eu vejo o um botão vermelho, eu, eu, eu preciso clicar, sabe? Eu não resisto. Então, isso meio que é culpa sua, na verdade. O quê? Quer, quer, quer dizer, onde é que a gente tá, Sr. Quinkles? Hum, eu, eu não sei dizer, Bernardo. Bom, Bernardo, agora estamos sem energia para voltar para casa. A gente precisa arrumar alguma maneira de carregar a bateria desse treco e ir embora. Ah, será que tem monstros nesse lugar? Ah, uh, não, não tem monstro nesse lugar, Bernardo. Ah, mas e se, e se tiver? Você não sabe. Não, não tem monstro, Bernardo, aqui. Poxa, será que os monstros têm, têm tipo quatro braços? Uh, talvez eles, eles gospem fogo pela boca e você não sabe. Se tivesse monstros aqui, a gente teria alguma evidência de que tem vida nesse lugar, mas aparentemente não há vida nenhuma nesse planeta. você viu vida quer dizer que tem monstros não não tem monstros aqui bernardo meu deus fique quieto Ué! o que foi isso <risos> <risos> Puxa vida rapazes, eu acho que vocês salvaram minha vida? <risos> Quem são vocês? Olá, meu nome é Sr. Quinkles e este aqui é o Bernardo. Oi, tudo bem? Mas o que fazem nesse território? Aqui ainda é muito perigoso porque faz parte do domínio do Imperador Niski. Ah, Imperador Nisky? Sim, Imperador Nisky. é um homem que tem domínio sobre essas máquinas. E também domina nossa pequena sociedade. Ele trata nosso povo muito mal por anos. Eu tenho tentado destruir o seu império. Ah, de onde vocês são? Ah, nós somos de outra dimensão. A dimensão 1952. A gente veio pra cá por acidente e agora a gente precisa de bastante energia pra voltar pra casa. Hum. Energia é? Eu acho que conheço uma forma de ajudar vocês. Na fortaleza do Imperador Nisca existe uma pedra. Uma pedra que chamamos de pedra energética. Nome ridículo. A pedra gera energia para a cidade. E também para os robôs maus dele. Se me ajudarem a destruir o imperador, vocês talvez podem usar a energia da pedra para recarregar esse dispositivo seu. E aí vocês podem voltar para casa. O que me dizem? Pode contar conosco, senhor. Jorge. Meu nome é Jorge. Muito prazer senhor George, não se preocupe, a gente vai ajudar o senhor e vamos conseguir voltar pra casa. Ok, é lá, aquela é a fortaleza dele. Temos que entrar no último andar. Entrar lá dentro é fácil, mas lá dentro existe vários robôs protegendo ele. É, entendi. Assim que passarmos, temos que ir até o computador central e desativar todos os robôs dele. E aí ele vai ficar vulnerável e meu povo vai finalmente poder se voltar contra ele. Mas mesmo que passemos por ele, imagino que o computador vai ter algum tipo de sistema de segurança, não? Sim, de fato. Porém, depois de interrogar um de seus homens, eu finalmente descobri a senha secreta dele. A senha é... Beterraba Vermelho. Hã? Huh. É uma senha interessante, não vou negar. Oh. Ora, ora, ora Ah, se não é o velho Jorge Niski, você não vai escapar dessa Nós vamos destruir o seu império em breve Não, não, não, não, não Não, não, não, não, não não, não. Eu tenho uma ideia muito melhor Eu, que vou destruir vocês <risos> Robô, inicia o um modo de autodestruição! Até nunca mais, Jorge! Eu tenho que praticar minha risada de malvado ainda. Tchau, gente! Ah não, a gente vai morrer! Não, a gente não vai! Oh, oh, ok, a gente vai morrer. Jorge! Ai ah, meu Deus, Jorge, você tá bem? Uh, eu já estive melhor. Uh. Não se preocupe, Jorge. Você vai descansar um pouco e amanhã vamos atrás do Imperador. Uh, eu... Eu acho que não. Aqui. para vocês. Isso... isso é uma pedra energética? Sim, é um fragmento de uma. É pequeno, mas... deve ser o suficiente para levá-los para casa. Desculpe, eu... eu devia ter dado para vocês desde o início, mas... eu achei que se eu desse para vocês, vocês não iriam querer me ajudar a salvar o meu povo. Me desculpe. Podem ir para casa se quiserem. Acho que nossa jornada chegou ao fim. Jorge, nós não vamos embora. Nós vamos ficar aqui ainda e vamos destruir o Império de Nisq. <risos> uh, obrigado. Obrigado. Uh. Vamos logo, seus inúteis. Terminem logo de limpar esse chão, menino. Eu quero poder ver meu reflexo nesse chão, entendeu? E você, limpa bem minha estátua, hein? Eu quero brilhando. Ok, cadê minha pintura agora? Ui, meu Deus, ficou igualzinho, gente. <risos> <risos> yeah! yeah. Prepare-se para a encrenca. Encrenca em dobro. Mas o quê? Será que eles pegaram a referência? Eu não sei. Ai, quem são vocês? Ai meu Deus, seja, eu não tenho tempo pra isso não. Ataquem eles! O quê? Impossível! Agora meu caro Nisca, se não usar licença, vamos usar o seu computador. Muito bom, meu caro felino. Você pode ter destruído meus robôs, mas... Ainda tem que passar por mim. Ah, <risos> é, eu acho que isso não vai ser um problema. Ok, o que eu disse foi um erro Isso nem doeu yeah, ah, ah, Ok, isso está doendo um pouco Seu Gringos Ok ah, o que eu faço? O que eu faço? Um... Ai, meu Deus! Ai, que nojo! Ai, ai, A beterraba vermelho... Ai, meu Deus, como é difícil limpar cara com essas mãos, hein, é. Ai, meu Deus! NÃO! Ai meu Deus do céu, que que é isso? Ah, qual é pessoal? Não foi tão ruim me servir assim não vai... Foi só uma brincadeira, foi só uma brincadeira? Não, não, não! Ai! ai, ai. Ah. Muito obrigada, vocês nos ajudaram muito. Não, agradeça a nós. Agradeça a Jorge. Não teríamos conseguido se não fosse a ajuda dele. Hora de irmos pra casa, Bernardo. Quer fazer as honras? Poxa, isso foi uma grande aventura. Sim, Bernardo, isso foi incrível. O que acha de irmos em mais uma aventura agora? É, eu acho que eu vou assistir desenho. É, eu acho que eu também vou. Episódio acabou, tchau.